Você sabia que uma boa parceria pode mudar definitivamente o rumo dos seus negócios? Eu sou a Aline Soper e eu ajudo empresários e empreendedores a criar uma nova realidade, unindo lucro, paixão e propósito. E se você está interessado em fazer isso no seu negócio, fica aqui comigo, ativa as notificações do sininho, dá um like, se você der um like, você vai me ajudar a crescer esse canal. Então, não esquece. Bora lá. Muitos muitos empreendedores não querem fazer parcerias porque eles ficam ouvindo várias vozes que existem na cabeça deles. Ah, eu não vou fazer parceria porque todo mundo quer se dar bem. Ah, eu cheguei até aqui sozinho, eu não vou depois dividir os créditos com outra pessoa. Ah, para que eu vou procurar uma parceria se eu já cheguei, caminhei tanto, foi tão difícil no início, agora que eu já consegui criar um meu negócio, eu vou precisar de uma parceria? Todas as grandes empresas, elas procuram parceiros. Todos os grandes empresários, eles têm ótimos parceiros, eles estão o um tempo todo todo procurando pessoas que possam acrescentar na vida deles e no negócio deles então se você não está ligado que é muito importante você se conectar com outras pessoas que têm os mesmos objetivos que o seu, que estão no dia a dia enfrentando as mesmas situações que as suas, você está perdendo grandes oportunidades. Não tem mágica, mas tem técnica, tem estratégia que pode te ajudar muito a desenvolver essa nova habilidade. E eu vou falar para você três estratégias que podem te ajudar a começar a fazer parcerias. Vamos lá? Primeira coisa... Conheça os valores das pessoas com quem você está querendo fazer a parceria. Tanto da pessoa, como da empresa que você está querendo fazer parceria. Imaginar que para você, no teu valor pessoal, responsabilidade seja fundamental. Você acredita que responsabilidade é uma das principais características de uma pessoa. E você decide fazer uma parceria com uma pessoa que não consegue cumprir horários, que marca e falta compromissos, que você passa alguma tarefa para essa pessoa fazer e ela não faz do jeito que você achou que ela poderia fazer. O que, que vai acontecer? Você vai ficar estressado, você vai ficar aborrecido e você vai achar que não vale a pena fazer parceria. E o problema não são as parcerias, o problema é aquela pessoa com quem você está fazendo aquela parceria. Uma outra coisa é entender quais são os valores da empresa. Se você está fazendo parceria com outra empresa, as duas empresas têm que ter valores alinhados. Imagina que a tua empresa tem um valor muito alto de contribuição social e a outra empresa não está nem aí para isso. Como você acredita que os interesses das duas empresas vão, vão andar juntos ou eles vão estar se chocando o tempo todo? Segunda estratégia. Não queira levar vantagem em tudo. Para que uma parceria funcione, você tem que estar tá ligado que é ganha-ganha você ganha, o outro ganha também. E para você propor uma parceria, a melhor estratégia é primeiro mostrar para outra pessoa o que você tem para agregar no negócio dela. Ao invés de você chegar lá e pedir para que a pessoa faça o que você quer, você já se mostra, já se apresenta e diz para a pessoa como você pode acrescentar nessa parceria. Se você chega lá só pensando em ganhar, probabilidade de que a outra pessoa já fique com o pé atrás e não queira fazer parceria com você. O combinado não sai caro, então combine os termos da parceria. Se você vai fazer uma parceria com uma outra empresa, empresa com empresa, quais são as responsabilidades de cada um? Muita gente faz um bate-papo muito legal e tal, mas não combina por escrito. E cada pessoa entende de um jeito. Então, se você não quer ter problemas com essa parceria, combine por escrito. Dependendo do tamanho da parceria, é muito importante que você até consulte um advogado para fazer os termos desse contrato, mesmo que seja uma coisa não tão formal assim. Mas não fique travado. Se você não tem um advogado para fazer, o teu negócio ainda não é tão grande assim, você pode escrever, digitar um e-mail. E se você ainda tem dúvidas se vale a pena fazer parceria ou não, eu te convido a começar a participar de eventos e ver o que outros empresários, o que outros empreendedores estão fazendo fazendo por aí. Você vai ver que tem tanta coisa boa acontecendo que não aproveitar isso, que não dividir, que não compartilhar é um desperdício. Não esquece, se você não se inscreveu, se inscreve aqui no meu canal, deixa seu like e ativa os sininhos da notificação.